Muito bem, gente. Muito bem. Estamos de volta aqui com você, né? É, fiz, é, ficamos uns dias aí afastados, né, de gravação de videoaulas. É, mas hoje nós voltamos aí, né? E compreendemos um o pessoal, né? É compresentão um o pessoal. Que o canal do professor aqui, é, nós temos videoaulas, é, temos aí algumas filmagens de viagens, mas também temos presente pro pessoal, né? Não tem nada de sorteio aqui, não, viu? É, não tem nada de sorteio aqui não. Aqui a gente é, procura ajudar o Brasil aí, né? Os nossos amigos, nossos irmãos que têm rádios aí pelo Brasil afora, é, às vezes, né, abre uma pequena comunitária, é, uma radinha aí que é, mal dá para pagar as despesas de energia, é claro, né? Não tem condições aí de comprar música ou coisa parecida. E às vezes a internet também não é boa, né? Pra poder puxar as músicas. Então, é, nós providenciamos aí de vez em quando os presentes para o pessoal, né? Os nossos irmãos de rádios, né? Rádios do Brasil e do mundo Nós deixamos aí vinhetas à disposição do pessoal E hoje eu venho trazer um pacotão É um pacotão, não é duas, três, dez músicas, não Um pacotão de música sertaneja para você, né? É um pacotão de música sertaneja pra você Você que tem a sua rádio em estilo sertanejo é, Tem até Roberto Carlos no meio, né? É Tem até Roberto Carlos, tem Zezé de Camargo Luciano é, tem de todos os gostos, tá bom? É hoje eu venho trazer esse pacotão para você. Você é, vou falar os procedimentos que você vai é, fazer para poder ganhar esse pacote de música para sua emissora, né? E também é, os outros vídeos aí atrás, se você dar uma procurada, é, você vai é, saber como é que você vai adquirir vinhetas gratuitas, né? É, temos um, alguns pacotes de vinhetas gratuitas aí. Dá uma procurada aí no canal, você que enroscou aí, né? É, você que nos achou aí. É acidentalmente. É, né, eu não, não acredito em acidentalmente, né? Eu acredito em deucidência. já ouviu falar deucidência? É quando Deus prepara tudo para a pessoa, né? É, quando Deus prepara tudo, a coisa é diferente, tá bom, gente? Muito bem, se inscreva aí no nosso canal se você ainda não é inscrito. É, e também. É, depois você dá uma olhada, ainda tem vários vídeos aí, né? Nós temos um curso completo pra você fazer a sua própria rádio online Se porventura você só tem uma comunitária, né? Aquelas radinhas FM que não pega em lugar nenhum é, Você ainda não sabe como funciona a online? Se na hora que você ficar sabendo, você larga mão esse negócio de FM pequena, né, viu? É, FM pequena geralmente pega 30, 40% da cidade A online bem trabalhada, bem divulgada, ela pega o planeta todo, né? Ela pega o planeta todo, é uma beleza e o gasto é quase zero, sabia? Essa é, nós temos uma central né, que trabalha para você, né, você ajeita tudo, é, coloca um painel no seu computador e quando o, o, você está desligado, né, o seu computador está desligado, não há necessidade de ficar a noite toda, é, evidentemente a central trabalha para você, né um precinho que vai caber no seu bolso. É, você abrir a sua, você mesmo vai abrir a sua rádio web. Você vai construir através da, das nossas videoaulas e você vai pagar uma taxinha mensal aí, somente pelo sinal e pela a, é, pela assistência técnica, né? É pela assistência técnica que praticamente é, eu tenho de sobra é, experiência nessa área. Nessa né? só, só de FM, Deus de 1995 é, de Rádio Online em 2004, nós começamos, né? Que estava só no comecinho Fomos os pioneiros na nossa cidade aqui de Ribeirão Preto, né? A linda Ribeirão Preto, que infelizmente, aí, com essa pandemia satânica, que eu creio que já foi pro, voltou para os infernos, onde é o lugar dela, é, infelizmente está numa quietude danada, né? Uma quebradeira danada, que só Jesus na causa, viu? Para poder abençoar nós. É, não é brincadeira não, né? Mas, isso aí é um pouquinho a rebeldia do povo, né? Rebeldia do povo que acabou virando tudo isso aí. Deus é mais, como diz o bom baiano, não se aveste não. Porque se você tivesse se agarrado com ele, essa pandemia aí vai, não vai transformar em nada não. Não vai acabar em nada. Isso ela vai mesmo, né? É, deixa, eu, é, deixa eu abrir a porta. Ah, ah tá. É, deixa eu abrir a portinha aqui da... É, para mostrar para vocês né, a quantidade, o pacotão de música que eu tenho para você de graça E depois eu vou dizer como é que você vai ganhar isso né? É, depois eu vou dizer como é que você vai é, receber isso aí para você, tá bom? Mas antes, não se esqueça, estou na Rádio Saudade do Sertão De terça a sexta-feira, ao vivo Ao vivo, é de terça a sexta-feira, das 7 às 8h50 da manhã é, Para você que nunca ouviu falar da Rádio Saudade do Sertão, é muito fácil. Vai lá no Play Store do seu celular, é, digita lá, Rádio Saudade do Sertão. É um ícone que tem um, é, o ícone tem um radinho antigo no meio. É, você vai clicar nele, vai estar lá e vai nos ouvir aí das 7 às 8h50, né? O seu amigo Boina, professor Boina, é, estou aí das 7 às 8h50, de terça a sexta-feira, já há 25 anos é, no meio de rádio, né? E agora, orientando os nossos amigos, os nossos irmãos, que são realmente amantes dos microfones aí pelo Brasil, né? É, vamos lá, vamos falar um pouquinho das músicas sertanejas? É... muito bem. Ah tá, mas deixa eu dar o meu WhatsApp antes, né? Se você é interessado em montar sua própria rádio web, né? A, a online... É, entra em contato direto comigo, né? Entra em contato direto comigo no 16 é o código de área que nós estamos em Ribeirão Preto, 98826 9117. 988269117. Exatamente. Você pegou aí? Não, eu vou repetir. 16 é o código de área 98826 9117 Inclusive, lá no portal do vídeo vai ter esse, esse telefone também anotadinho Se você não conseguiu anotar, tu vai lá, tá bom? Olha aqui gente, eu vou abrir aqui a pastinha é, Do presentão que eu quero dar para você Se você tem a sua rádio aí sertaneja em qualquer parte do país Isso aqui é muito necessário, né? É muito necessário é, Tem pessoas que falam, ah, mas essas músicas aqui eu queria Gustavo Lima. Tem algumas também, viu? Não tem muitas, não? Que nós trabalhamos na, na linha Sertanejo mesmo. É Sertanejo Caipira, né? Mas olha aqui, ó, ó o que temos de presente para você aqui, ó. É, o que, que é isso aqui? O Homem da Cruz, é, é, Léo Canhoto e Robertinho, né? É, passeio sertanejo, isso aqui são vários. É uma. Eu, eu inclusive estalei na minha rádio hoje, né? É, são vários cantores, uma seleção especial que você vai amar. É, eu fiquei é, maravilhado de ver. Esse aqui é antigo, Belmonte Amarai, né? Para quem gosta de música antiga, é, aqueles modão ainda de viola. É, Bons Tempos, também muito bom esse, esse trabalho aqui. Várias músicas, ó. É, tá lotadinho de música isso aqui. Caipira de Coração, Lourenço e Lorival. É, isso aqui ó, é modão que não acaba mais, gente Canário e Passarinho é bem antigo, mas é bom Eu não, eu, eu não desprezo não, né Aqui, Rick Renner, é, Nossa História Olha só, que maravilha Esses dois cantam muito, né É uma pena que briga demais, né Espero que Deus coloque as mãos, né Esse aqui é Roberto Carlos é Pra você que gosta da, é, desse estilo Eu gosto, hein É, eu gosto é, O homem canta muito, né Canta muito, não dá trabalho pra ninguém Roberto Carlos também Olha só aqui, ó. É, olha só, são várias músicas de sucesso, né? Que aquele homem só grava sucesso, não grava porcaria. É Coletânea Paixão Sertaneja. Isso aqui, ó. Olha só isso. Quem é que canta nessa coletânea? Isso aqui eu é, vou dar uma palhinha só, só para vocês. Eu não vou tocar nada aqui, senão os direitos autorais me pegam, né? Leonardo, Bruno e Marrone, Edson e Hudson, César Menotti e, e Fabiano, Zezé de Camargo, Daniel. Olha só isso, gente, ó. É só a nata, viu? É só a nata que você pode, tanto você pode ganhar para a sua rádio, como é o particular, né? Se você está é, é, vendo esse vídeo aí, você pode solicitar para você também, né? É, pode solicitar para você também. Coletânea é, Roupa Nova, é o conjunto Roupa Nova, é Nossa História, olha aqui. Esse aqui é o CD3, olha aí, que maravilha, né? É, maravilha, isso aqui para o pessoal de, da, de rádio principalmente ajuda demais, né, olha só é, quem é esse aqui, Gilberto Gilmar, né, faz tempo que eu não vejo esses meninos Já estão tá um velhos já, né, Lourenço Lorival de novo Tá, é, Lourenço Lorival, ó, vários, inclusive temos quase a coletânea toda de Milionário José Rico Para você que gosta, tá vendo, ó, é muita música, gente, e cada pastinha dessa aqui, ó Cada pastinha dessa aqui só tem nata, só tem coisa boa. Olha só. Ó, Tunic Tinoco, Zé Carreiro e Zé Carreiro Carreirinho. É, isso aqui já é coisa mais antiga, mas tem aquela, aquela, aquele grupo de pessoas que gostam. Abel Monte, Amaraí, Adeus Mãezinha, Abel e Caim. E é, olha só, é música que não acaba mais, né? É música que não acaba mais. Lourenço e Lorival, Cravinho e Craveiro. É, praiana e Prainha E olha só isso Isso aqui vai te ajudar E vai te abençoar Eu tenho certeza que você vai resolver, resolver O teu problema da discoteca da sua rádio né? Você que está é, Quase não tem música para tocar Olha só, Milionário é Rico, Lourenço Lorival, Jacó, Jacozinho, Belmonte Amara Isso aqui é uma nata, né? é uma coisa Magnífica é, Que vai te ajudar muito E eu vou ficar muito é, é, Satisfeito em saber disso CD Rei do Gado, né, é, temas daquela novela do Rei do Gado, você imagina o que tem aqui, ó. olha só, Rei do Gado, Comitivo Esperança, só, só a nata, né, Brasil Poeira e outros aqui, outros que eu não conheço, mas é, Cabecinha no Ombro, é, só coisa boa mesmo, né. Quem mais aqui? Vamos mostrar, mostrando mais coisas aqui, Pedro Bento e Zé da Estrada, os mais antigos conhecem, né. É, foi uma dupla de muito sucesso no Brasil, inclusive. É, aqui só tem tem relíquia, tem coisas novas, tem Rio Negro e Solimões, ó. tá vendo aqui, ó. E esse aqui é de 1989, né? É, o Teixeirinha, para quem é, é gaúcho, né, conhece um dos grandes sucessos lá de. Esse aqui é só trilha sonora, Rei do Gado, Lourenço e Lorival. e aqui as demais, ó. Tem algumas é, espalhadas aqui, ó. Ó. É coisa boa, coisa boa, muito boa, muito boa. É muita música, né? É muita música. Deixa eu só ver aqui quantas músicas nós temos aqui nesta pasta, né? Deixa eu só ver se dá para para medir o esquema aqui. Como é que eu faço para medir aqui? Deixa eu ver. É, vamos só assuntar se dá, né? 3 GB e 4 Quanto, quantos arquivos? É, 1154 pasta. Não, 61 pasta e 1154. É, 1154, ali tem algumas fotinhas do disco. Vamos dizer aí que tira... aí. É, não, não tem tudo isso de foto, não. Mas vamos dizer que tira 54. Ainda sobra 1100 músicas. 1100 músicas. É, selecionadinha, sem defeito e gratuita para você. Agora você me fala, professor, como, como que eu vou é, receber essas músicas? Muito bem, né? É boa pergunta! Boa pergunta! Tá certo? Você já está rodando nossos vídeos aí? É, vo, é, você não pode pular as propagandas, viu? É, não pode pular as propagandas. Quando você rodar um vídeo no canal, você prejudica. É o nosso trabalho, né? Que nós abençoamos a sua vida, nós mandamos vinhetas gratuitas para você. Eu mando vinhetas quase todo dia aqui. Nós temos vários chamados no canal. E... Mas você não, é, não pula as propagandas quando você está assistindo os nossos vídeos, não, que você prejudica, né? Prejudica. Você fica contente com gente, os presentes que a gente dá? Então, não prejudique a gente, né? Então, roda certinho aí. Dá mais uma olhadinha no nosso canal. E eu tenho muita coisa boa, inclusive é, para você aprender a fazer a sua própria rádio online, se você não tem Se você só tem FM é, comunitária, é, roda aí os nossos vídeos e pega é, papel e caneta E agora sim, né? Eu vou falar pra você como você vai receber essas músicas gratuitamente sem nenhum custo, tá bom? Muito bem, anota aí, é, você, vai, se, você vai adicionar o nosso WhatsApp, da nossa rede é, vai adicionar o nosso WhatsApp da nossa rede, presta atenção aí, hein? É, e depois você vai entrar no zap e deixar lá o seu e-mail e falar, professor, aquelas músicas lá que você está é, doando lá no canal, você manda para mim, é, você deixa o seu e-mail lá no nosso WhatsApp, da Rede Saudade do Sertão, tá bom? Ó, 16 é o código de área, anota aí, 16 é o código de área. 988269117. 988269117. Olha, atenção, né? Se você deixar esse e-mail esse no rodapé do vídeo, você não vai receber, né? É, não vai receber. Tem muita gente que é forgado, né? Na realidade, é, é, tem muita gente que é forgado. Tem uns que vê só a fachada do vídeo, eles já colocam lá o é, um e-mail que é receber as vinhetas. Quer dizer, a gente está doando aí é, algo que vai ser de tanta serventia e tem jumento aí que não pode rodar um vídeo para poder ajudar você, né? Que o canal é monetizado, né? É engraçado demais da conta. Eita, Brasilzinho, tem gente forgada, viu? Mas é uma pátria abençoada. Um dia nós chega lá, né? É, um dia nós chega lá. Ó, presta atenção aí. 16 é o código diário. 988269117. 988 269117. Você adiciona esse WhatsApp, é, coloca lá, professor, eu gostaria de receber essas, esse pacotão de música aí que o senhor está oferecendo. E é claro, né? Tem gente que entra lá às 3 horas da manhã para poder receber vinheta, né, a, a, a receber essas coisas. Aí também não tem jeito, né? Você deixa lá o recado lá. No horário comercial, nós passamos para você, com prazer, né? Eu até final de semana A maioria das vezes eu passo até Final de semana, domingo à noite Esses dias para trás o camarada entrou Acho que era duas horas da manhã, falando de receber Vinheta e tudo mais é, Tem hora que eu te contar um negócio né? A paciência também tem limite né é, A gente que trabalha quase direto Eu levanto quatro e meia, cinco horas da manhã Tem um programa de rádio quase todos os dias E outras ocupações é, A pessoa Acho que a gente tem que ficar 24 horas quatro horas Dispor dele, né? É, a pessoa ser útil e servir aos outros é bom, né? Mas só que não é dessa maneira que funciona, né? Gente, não se esqueça, se inscreva no canal. É, se você gostou aí é, desse pacotão de música, é só você entrar no, entrar no nosso WhatsApp. E se você está precisando aí, é, você tem o um sonho de ter a sua própria rádio online, não se esqueça, não se esqueça... É, que você pode é, fazer a sua própria rádio online Agora, antigamente você pagava para isso Agora, Hoje, através do no nosso curso completo é, Que nós temos aí no canal Você constrói a sua própria rádio online E paga uma taxinha mensal né, para a gente Para ter assistência técnica Auxílio no, no que você precisar né? Um forte abraço para você Que Deus abençoe grandemente e que essas músicas possam te ajudar mais e mais, tá bom? Aquele abraço!